Uma das tendências de mercado que também resulta em oportunidades para você sair aí do seu vermelho é a questão do marketing multinível. Você já ouviu falar? Pois é, gente, dá para mudar a nossa realidade trabalhando por esse método. A gente vai entender melhor como ele funciona a partir de agora. O mototáxi clandestino não tinha a menor ideia que a vida mudaria totalmente através dessa palavrinha, marketing multinível. Foi através dessa estratégia que hoje ele desfruta de prosperidade sem tantos riscos no trânsito. Esse salto foi uma... partiu de uma decisão. Uma decisão de fazer algo diferente. O que muitas pessoas muitas vezes têm um medo de fazer. As pessoas elas querem mudar a vida, querem realizar sonhos, mas têm muitas vezes o um medo de ousar. O primeiro passo foi quebrar o paradigma. Né, quebrar o preconceito e entrar para uma empresa de cosméticos entendendo que não iria me tornar apenas um simples vendedor, mas sim um grande empresário do segmento da beleza, montar uma grande equipe e dessa grande equipe ter ganhos reais. Então, partiu da minha decisão. Eu sabia que a minha vida de mototáxi não seria uma vida boa. O marketing multinível, também conhecido como marketing de rede, é um modelo comercial de distribuição de bens ou serviços, em que os ganhos podem advir de venda efetiva dos produtos ou do recrutamento de novos vendedores. A equipe do Milton cresceu. Graças a Deus, hoje na minha equipe tem 1.400 pessoas. Dessas 1.400 pessoas, algumas fazem de man da maneira delas, outras resolveram encarar como uma profissão, e essas que estão encarando como uma profissão, que estão levando a sério o negócio, estão tendo resultados incríveis também, assim. E isso que é legal do multinível, porque você não cresce sozinho. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, mais de 4 milhões de revendedores estão cadastrados no Brasil. E eles representam muito para a economia do país. No ano passado, movimentaram mais de 80 bilhões de reais, o equivalente a 0,75% do produto interno bruto.